Você sabe para que serve um Altar Wicano? Como montar um Altar Wicano? Quais são os lugares, quais são os instrumentos, o que você precisa ter no Altar Wicano? Bom, hoje eu vou responder todas as suas dúvidas sobre Altar. A gente vai fazer um vídeo aqui ó, só sobre o Altar e ainda vou ensinar de quebra, uma consagração super legal para você trazer todas as energias necessárias para o seu Altar aí na sua casa. Então, confere o vídeo. Música E aí, bruxarada! Tudo bem com vocês? Eu sou o Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro. A palavra altar, ela vem do grego. Ela vem derivada da palavra altum, que significa alto e elevado. Então, o altar ele é basicamente um espaço dentro da sua casa para que você possa elevar sua consciência e sua energia aos deuses, certo? O altar ele também serve para que a gente possa se conectar com os quatro elementos e a gente pode, nesse mesmo altar, realizar pequenos feitiços, sortilégios, rituais, oferendas e todo tipo de contato com a magia que a gente desejar. Em termos mais gerais, o altar ele basicamente é a casa dos deuses dentro da sua casa. Ele é o espaço onde você traz a energia e a consciência dos deuses, dos elementos, das energias com as quais você quer se conectar para dentro do seu espaço, do seu lar. Dentro da Wicca, os altares eles são muito comuns e geralmente eles são direcionados para o norte porque o norte é o elemento terra e é o elemento da passagem e da conexão primordial com todas as forças, tá? Mas hoje em dia isso não é, é uma obrigação. E nós temos uma coisa muito interessante também no altar que são as estátuas, né? Normalmente a gente coloca estátuas que representam a Deus e o Deus ou num geral, ou os nossos deuses de culto e nós temos um ritual um ritual específico de dar vida para essas estátuas, abrir os olhos, a boca e o ouvido dessas estátuas para que elas estejam literalmente naquele ambiente. Nós trazemos o poder, a potência da deusa e do deus em todas as suas formas para aquele ambiente através das estátuas. Então, o altar ele é muito, muito importante dentro da Wicca por conta disso, porque ele é o nosso espaço de conexão sagrado. E você sabe quais instrumentos mágicos e ferramentas precisam estar no altar? Não, então eu vou resumir resolver seu problema agora mas antes peraí, aí não se esquece deixa o seu like para fortalecer a nossa energia se você ainda não é inscrito no canal se inscreve comenta aqui embaixo se você já tem um altar se você já teve um altar e que posição onde que esse altar ficava como ele era descreve para mim aí como é o seu altar na sua casa os instrumentos mais comuns de estarem dentro, né, em cima do nosso altar, são os instrumentos que representam os elementos da natureza é, e o espírito. né. Então a gente vai ter uma representação de cada elemento, nós vamos ter o pentáculo, nós vamos ter uma representação da deusa, uma representação do deus. É, eu costumo trabalhar com toalha como a delimitação do espaço sagrado, assim eu posso fazer de qualquer mesa ou qualquer outro lugar o espaço sagrado. É, eu gosto da toalha porque eu consigo embeber essa toalha com um banho de ervas com relação aos meus deuses de culto e fortalecer ainda mais aquela egrégoria no ambiente sem contar que a toalha que fica estabelece o espaço dos altares elas ajudam na limpeza, porque se pega a pau a gente tira se derrubar alguma coisa vai sujar a toalha, não vai estragar a mesa se derrubar a cera de vela, principalmente porque é, normalmente nós acendemos nossas velas no altar se cair no tecido a gente tira o tecido e não estraga a mesa porque para tirar da mesa cera de vela depois é meio complicado do tecido não é tanto para representar o elemento terra você pode utilizar... Cristais, você pode utilizar o caldeirão, você pode utilizar ervas. Para representar o elemento ar, você pode utilizar um incensário, você pode utilizar penas, você pode utilizar um sino. Para representar o elemento fogo, você pode utilizar velas, coisas que tenham a tendência de ser picantes, então ervas como pimenta. Você pode utilizar alguns óleos específicos, coisas que tenham essa cor mais avermelhada, certo? Você pode usar para representar o elemento água, um cálice, uma cor, Concha e qualquer outra coisa que você consiga adicionar água ali é, o pentagrama, vocês já sabem como é o pentagrama e a representação do deus e da deusa vocês podem utilizar uma vela preta para deusa e uma vela branca para o deus representando a ordem e a causa e essa representação é uma representação bem simples mas uma representação muito eficaz ou então vocês podem utilizar estátuas como a Vênus, que representa todas as deusas ou comprar uma estátua da deusa e do deus que você costuma é, ter culto certo? Existem altares que são um pouco mais complexos e com o tempo a gente vai tornando eles mais complexos, na verdade. Esses altares mais complexos, eles costumam, que a gente vê né, no Pinterest, que a gente vê por aí no Instagram, eles costumam ter vários outros materiais que são de uso pessoal do bruxo e da bruxa dentro da ritualística que eles fazem. Então, com o tempo, você pode querer colocar no seu altar uma pedra que você gosta, um colar em algum lugar sua varinha, seu atame, alguns outros instrumentos Mágicos que você utiliza Dentre outras estátuas, formas Seres e criaturas que você quiser Botar ali no seu altar Então com o tempo o seu altar ele vai passando a ter mais Coisas e uma característica pessoal que vai deixar ele com a sua cara e tem os altares também que são altares ritualísticos né? que a gente monta especificamente para poder celebrar um ritual específico para uma divindade específica ou comemorar um sabá um esbá específico então eles vão ter características, cores e coisas diferentes também então a gente pode ter esses altares mais sazonais que é utilizado para as ritualísticas que a gente está fazendo ao longo do nosso percurso mágico então tem o altar que a gente tem em casa, o altar fixo e o altar dos rituais e se por um acaso você aí na sua casa não puder ter um altar, porque, sei lá, de alguma maneira você divide o seu quarto, ou seus pais não deixam, você, você tem uma religião... É muito conflitante com a sua no ambiente onde você está você pode criar um altar escondido, né? um altar ali ó, um pouco moqueado pega uma mesa, pega um lugar que você goste, uma das suas prateleiras de livro e coloque representações que sejam para você voltadas para os elementos e faz com que aquele lugar seja um lugar de culto para você Colocar algumas representações um pouco indiretas dos elementos. Você pode colocar uma caneta, um pincel, é, um lápis para representar o elemento ar que tem relação com a criatividade. Você pode colocar um vasinho de flor, você pode colocar uma pedrinha, alguma coisa que represente o elemento terra. Você pode pegar uma conchinha para representar o elemento água, um vidrinho de perfume. Você pode colocar aquelas velinhas de plástico ou um objeto vermelhinho que represente o elemento fogo. Você pode trazer representações que pareçam a divindade, para você e ter ali o seu altar escondidinho, que não vai deixar de ter mais ou menos poder por conta disso. Vai ser o seu ambiente de conexão também, de qualquer maneira. Normalmente, em cima do nosso altar, a gente disponibiliza os instrumentos em posições específicas. E essas posições, elas têm relação com o pentáculo, porque a gente tá criando ali em cima daquele espaço, um espaço, um mini espaço ritual. Então a gente vai obedecer as pontas do pentagrama e vai colocar os objetos com relação ao pentagrama e eu vou explicar agora para vocês de maneira direta, física uma consagração de altar mostrando para vocês também a localização de cada objeto é bom que a gente consagre o nosso ambiente é bom que a gente traga na hora que a gente está montando o altar aquela energia que a gente precisa então fazer uma consagração naquele ambiente fazer uma consagração para trazer as forças que você quer para aquele espaço é muito importante então esse processo é um processo bem legal bem energético para você poder montar o seu altar aí e consagrá-lo, certo? então me acompanha, vamos fazer esse altar eu vou montar aqui um altar como eu monto normalmente então eu geralmente uso uma toalha pegue uma toalha que você goste então você vai pegar uma mistura de ervas com a representação dos seus deuses de culto e embeber esse pano de altar com essa mistura de ervas e depois com a toalha seca disponibilize ela no lugar onde esse altar vai ficar, coloque os cristais ou os objetos que representam o um elemento terra no canto inferior esquerdo do altar e imagine uma luz marrom ou verde sobre ele e então diga poderes da terra do conhecimento da estabilidade e criação a respiração do corpo da deusa e de todos os meus ancestrais que seu poder e sua força estejam presentes aqui e este seja um lugar de culto amor e magia coloque o um incensário no canto superior esquerdo, onde é o local do elemento ar, e acenda o incenso. Passe um pouco da fumaça pelo altar então diga. Poderes do ar, da criatividade, da eloquência e sabedoria, a respiração da deusa e de todos os meus ancestrais. Que seu poder e sua força estejam presentes aqui e que este seja um lugar de culto, amor e magia. Pegue uma vela para representar o elemento fogo, acenda essa vela e a coloque no canto inferior direito do seu altar. E neste momento imagine uma luz vermelha descendo sobre ele e diga, poderes do fogo, da fé, da paixão e transformação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 e este seja o lugar de culto, amor e magia. Neste momento você vai pegar o pentáculo e vai colocar no centro de todos os elementos. Então você vai dizer. A união de todos os poderes, a ligação do homem com o divino. Que este seja o meu altar sagrado, o meu lugar de repouso, conexão e encontro. Que seu poder e sua força estejam presentes aqui, sendo a ligação com o meu eu e a consciência divina. Pegue a vela ou a representação que você... Que você escolheu para deusa, coloque na centralidade esquerda do seu altar, imagine a energia da deusa neste momento e diga, Senhora de todas as coisas, a fertilidade, a maternidade e a morte, a transcendência da vida e a transformação de todas as coisas, eu a chamo. Deusa poderosa, venha em todas as suas faces, a donzela, a mãe e a ânsia. Que seu poder e sua força estejam presentes aqui e este seja um lugar de culto, amor e magia. Coloque a vela do Deus ou a representação que escolheu na centralidade direita do altar e então diga imaginando toda a energia dele vindo em direção ao altar. Senhor de todas as coisas, a virilidade, a paternidade e a morte, o êxtase da vida, e o impulso de todas as coisas, eu te chamo, Deus vigoroso, venha em todas as suas faces, o carvalho, o homem verde e o azevinho, que seu poder e sua força estejam presentes aqui, e este seja um lugar de culto, amor e magia agora que você já aprendeu a montar e consagrar o seu altar eu espero de todo o coração que você crie seu espaço sagrado de conexão aí na sua casa, que você traga a energia dos deuses e dos elementos assim como de todos os seus ancestrais para que você possa se conectar com a energia divina e com a consciência dos deuses e então trazer evolução e transformação para sua vida, o altar é muito importante pra gente ter a energia divina perto da gente, não que ela não esteja, mas é muito bom a gente ter os deuses dentro da nossa casa, no lugar certinho, onde a gente pode ir lá, acender uma velinha fazer uma prece e ter a certeza de que estamos conectados muito obrigado por assistirem o vídeo, se você tiver alguma dúvida deixa aqui embaixo nos comentários, não se esquece de deixar o seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia, também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e é isso gente, muito obrigado por mais esse encontro e que o sol possa iluminar o seu caminho, tchau